Filhinhos! Tio Guadinha, é? É, hoje o vídeo é bom. Hoje o vídeo é interessante. Eu comecei a utilizar mais do que eu usava. Né? Depois, inclusive, do de Mundial, o controle de tração tem feito parte dos meus treinos e até da, dos meus olhos de moto. E aí eu quero compartilhar essa dica com vocês. Eu também acabei mudando o ângulo da câmera e se... Você de repente tem um problema, é sua máquina trava. Para tudo. A HFW Informática vai resolver a sua vida, filho. Entre em contato com eles que eles vão agilizar essa parada aí, beleza? Tá aqui embaixo na descrição. Bom, eu coloquei a câmera no ranet, E o que aconteceu? Veja você. Uma panca aqui, ó. Uma pedrinha. É o segundo que já se vai. E aí eu não achei pra comprar, agora tive que mandar um ali expresso você sabe se quanto tempo vai demorar para chegar, então provavelmente vocês vão conseguir começar a ver um reflexo, porque a Session 5 que eu uso, ela é melhor que a Session, então essa imagem tem mais qualidade que essa, e aí eu gosto de usar essa, Bom. enfim, essa eu deixei num outro ângulo depois, que vai ser um próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu quero inclusive apresentar para quem não conhece. Bom, o que eu quero passar nesse vídeo aqui? Vocês lembram, há muito tempo atrás, que inclusive eu fiz um vídeo dizendo até do Casey Stoner, que na época que ele estava com as treta com o Valentino Rossi na pista, ele não usava controle de tração. Quem me contou essa fita, inclusive quem esteve lá vendo, foi o padrão da Target. E aí eu, gente, eu principalmente vim com isso na cabeça, que controle de tração é uma coisa que você não tem que usar. Se você for piloto mesmo, é grifo e você tem que trazer no braço e já era. E o tempo foi passando. E eu vi que não tem nada a ver, tá? Que a maior burrice que tem, inclusive se for uma mil cilindradas, é não usar o controle de tração, tá? Inclusive nas 600, o controle de tração poderia ter evitado a minha panca aí também, né? Tem alguns momentos que nas 600 você pode desligar e se você estiver andando em rodovia, estrada tal, o e é que você sempre deixa ligado pelo menos no nível 1. Aí numa conversa, tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá? Porque eu fui fazer o... Uh, o Test Ride da BMW Nova, SMRR, desse modelo novo que chegou, que tava o Tom Sykes na Fazenda Capoava, eu tive a curiosidade de perguntar para ele, falei assim, Tom, é o seguinte, a hora que você está na disputa lá, tal, vocês desligam o controle de tração? E ele falou assim, não, nunca, a gente não desliga, porque o controle de tração está lá para ajudar a gente, e na verdade você tem que tentar não deixar ele entrar em ação, e quanto menos ele atuar, Melhor. E lógico que tem eletrônicas muito mais sofisticadas que você consegue atuar por curva. E aí é nisso que eu quero falar para vocês, porque depois que eu comecei a pilotar a 1000, além de ser diferente a forma que eu fatio as curvas lá na estrada, é, e essa câmera eu acho que vai ser legal para vocês verem isso principalmente, que é diferente das 600. Eu tenho me apoiado completamente ao controle. Aí você vai falar assim, é, mas e se ele falhar? Se ele falhar, acontece igual aconteceu com o Pedrosa. Lembra quando deu aquela beliscada no, no, no, no fio, né? Na linha do, do controle e rompeu e ele. Então, é isso. Então, é, eu quero que vocês trabalhem o controle de tração. Ele está aí para ajudar. Então, quando eu falo na 10, ele tem três níveis, certo? O 3, para chuva. O 2, é um intermediário que eu acho que você começa... É, por aí para já deixar te auxiliando e o 1 que é o menos que vai atuar possível. né? Nas X6 é a mesma forma, então andem no 2, depois andem no 1. Somente você anda com o pneu original na 6 ou com o rosto Corsa 2, anda com o 2 atuando no início, vê até onde o controle entra, depois você vem diminuindo. E se você é, tem outra moto, por exemplo, eu acredito que, me baseando pelo que eu já andei, então. Na Sred do Hugão, por exemplo, eu andava, quando eu fiz o, os dois rolês, que foi na Vovó o teste e depois um capova que eu peguei, A2, que foi um, um, uma atuação bacana, né? Então, o A é o modo de entregar a potência, então, qualquer uma delas eu deixo no Full, tá? vai pro Médio ou Low quando pega uma chuva, uma situação estranha, mas sempre no Full, o modo de potência eu gosto, porém, o controle você vai variando. Então, você tem 10 níveis, imagina que do... É... Na eu falei que tem três imagina que o 3 é o seguinte do 10 até o 8 e aí do 2 é do 7 até o 4 e aí do 1 do um é 4 até o 1 um. né E depois 0, 0, porque na cava também desliga aí eu acho loucura então faz essa essa faz, tenta montar uma escala mais ou menos você só tem 15 níveis então aumenta o leque do 15 ao 10 ao é 3 do 10 ao, ao ao 5 é o 2 e do 5 ao 1 um, é o 1, um, tá? Então faz essa, essa escalada aí pra você situar. Mas o que eu falei pra tinha um filho lá com uma 10 e ele falou, pô meu, ele fez um pulo muito luxo, né? Um pulo que não pulou muito, ele saiu de uma 400 e foi com uma 10. E aí eu falei, eu pulo tranquilo, filho, eu acho que daí é muito mais fácil pegar a mão, é muito mais tranquilo. E ele não tava se acertando muito na 10 porque é totalmente diferente a forma que ela entrega, né? É muito mais forte. E eu falei, cara, se apoia no controle de tração, deixa ele de te ajudar. Então, você entrou na curva, acelerou, viu, tá, tá, ra, ra, ra, deixa rolar e mantém o teu pensamento focado, vai vendo onde você quer posicionar a moto, vai aprendendo a, o jeito que ela funciona, vai entendendo isso, desculpa, filhos, é de delay. E conforme você vai pegando mais a mão, vai ficando mais casado, você vai diminuindo. Então, a dica desse vídeo, que é uma evolução para mim também, eu que era totalmente contra, até vou falar 2, uh, 3 anos atrás, usem o controle de tração, ele tá aí para ajudar vocês, inclusive o anti-wheeling, você só monta anti-wheeling, deixa num, num, num parâmetro que fica, ela levanta até um momento e para, porque quanto mais ela levanta, mais bonito é, com certeza, uma série de cura, mas mais se tá num track de alguma coisa, mais tempo você tá perdendo, Tá, então, é, o levantar a dianteira ele é, ele é fotogênico, mas para tempo, relógio não resolve nada a, a dianteira lá no alto. Então esse vídeo aqui é para falar um pouquinho de controle de tração. Deixe ele ligado e aí você vem diminuindo até o mínimo de atuação, mas sem deixar ele desligado. Aí por exemplo, pô, coloquei um pneu mais duro, sobe o controle de tração. Deixe ele de te ajudar e compensar o pneu mais duro, porque na minha eu tô sentindo que gasta demais o pneu, dói o bolso. Então se você sobe e um composto mais duro e às vezes quer usar aquela calibragem ainda, então você aumenta o controle de tração que ele mesmo vai compensar esse detalhe do pneu. Então o controle de tração, por exemplo, eu andei é, no 2 e que eu até tava falando com um outro filho, eu falei, eu vou experimentar no 2 a gente fala. E o 2 ele até ficou mais econômico a parte de comer pneu, tá? E... Ele atua um pouquinho mais, claro, tal, mas ficou mais econômico. Depois eu coloquei no 1 de novo, porque eu, é onde eu mais gostei na né? 10. E você vai ver que a hora que você conseguir ligar você e ele juntos, a pilotagem fica muito mais confiante, muito mais agradável. Beleza, filhos? Então fica com esse onboard board aí agora, desse jeito, que é a câmera que eu coloquei aqui no, no run, né? Eu acho que você vai gostar. E aquele nosso trechinho, né? Aquela subida e descida que você gosta muito. A tartaruga. Hã? Ajoelhado na tartaruga. Achou ela? Achei, matei ela. Boa. O pneu vai acabar. Eu. Quanto caiu, Messi?